BOOM uh -huh. Salve galera, como vocês estão? Desejo que bem! Rodrigo Oro aqui de novo para mais um ensaio na prática hoje a gente está com a modelo linda, querida, musa... musa da onde mesmo? Que você do te tocantins do, do Tocantins, é isso aí de todo o Brasil estamos aqui com uma modelo linda para o nosso ensaio na prática hoje Oi gente, tudo bem? Eu sou a Stephanie, eu sou musa do Brasil Participei do concurso do estado do Tocantins Hoje hoje vou fazer umas fotinhas bem legais Show! E é isso aí galera, fica ligado! Aí, que eu falo sempre, dá uma respirada, respira fundo Faz isso umas três vezes, isso, relaxa, porque ajuda a oxigenar todo o corpo, todas as células, todo o cérebro E aí tem um exercício que depois eu passo, mas vamos para o aquecimento Pode ficar assim mesmo, e aí eu vou te direcionando, tá bom? Opa! Né? Com lente no vai, Quanto <risos> tempo é a lente aqui? 3, 2, 1. Essa é a foto teste. Aqui a gente tá em ISO. Bom aqui, galera. É um rebatedor. para dar essa luz mais completa no corpo inteiro dela. E fazer uma foto mais equilibrada. 3, 2, 1 Descanse um pouquinho, deixe só configurar o um negócio que não tá vindo. Pronto, vamos lá. Eu vou tirar do iAutoFocus pra poder. Dá eu tô explicando pra galera também. 3, 2, 1 Legal. Aqui a gente tá a ISO 100, abertura 1,8. Barra 1250 de velocidade, show! Show, continua assim. Legal, tá ficando lindo as florzinhas de fundo. Isso, 3, 2, 1. Show, show, show. Dá uma olhadinha. É só aquecimento, né? E depois aqui a gente ainda vai. Ah. Dá uma nossa, de é é Itália. Aqui é aquecimento só, né? Foram as primeiras só de teste. Uhum. Nossa, que linda. A luz está linda aqui, entendeu? Essas aqui, ó, tá vendo? Uhum, ficou lindo. Então vamos. Olha essa aqui. Linda. Sim, sim, sim. Continua, vamos fazer só mais umas aqui para confirmar esse, essa locação. Lindo. Aí. Três, dois, um. Eu acho que assim tá bacana. É. Isso, vem um pouquinho mais pra lá. Tá. Aí. Fica aí. Vou tirar esse banquinho aqui. Eu tô tentando ver a iluminação, entendeu? Do sol, como que tá vindo. Aí, vamos ver. 3, 2, 1. Lindo. Show. Curti, curti essa virada. Isso, dá uma olhada pra frente e depois já o cabelo pra trás, assim que nem você fez aquela vez. Show, show, show. Mais pra cá aqui assim, ó. E aí você le... apoia na né? de trás, levanta um pouquinho da frente. E aí brinca com o cabelo um pouco. Isso. Perfeito. Assim mesmo, quando você tá volta a perna ali, isso. Aí essa mão esquerda vem no cabelo, isso. Como se estivesse alisando, passando a mão no cabelo, isso. Aí. Três, dois, um. Top Dá uma olhadinha por Nossa, olho. olha essa foto que linda Meu Deus Ficou top demais Várias lindas, meu né? Deus. Tá linda Gente, eu sou bonita desse jeito é. Né? Ainda bem que você <risos> consegue enxergar não, eu tô vendo. Eu não tô acreditando ainda Acredita, acredita que, meu, Tá top, tá top essas fotos nossa, olha essa aqui, olha essa que linda! Sim, Nossa, linda. muito, né? Nossa, olha essa! Linda! Primeiro look, primeira sessão de aquecimento. Gente, a foto ficou muito maravilhosa! Top demais, ele é maravilhoso. Nossa, eu tô, tô, tô passada. Que nada, é o modelo que ajuda. Vamos lá, <risos> vamos lá. Nossa, olha essa foto que linda. Meu Deus, acho que é top demais. Várias lindas, <risos> né? Deus. tá linda. Gente, eu sou bonita desse jeito. É. <risos>